Pessoal, vou estar ensinando a vocês como fazer a introdução do louvor ao Espírito Santo. Bom, eu vou iniciar tocando a introdução e logo em seguida inici iniciarei o ensinamento para vocês. O que, que acontece nisso? Eu vou pegar o baixo do sol, eu pego o baixo do sol, vou tocar a si, a, si e sol junto, a cordinha de si e a de sol. Vou fazer si, vou pegar lá em si, a corda de si eu vou pegar aí, vou pegar a notinha dó, depois ré, mi, vou pegar e vou fazer aqui ó, si, si, dó, ré. Monta um dó, Mi, Sol, Sol. Então fica ó Si, Si, Dó, Ré, Mi, Sol, Sol. Si, Si, Dó, Ré, Mi, Sol, Sol. Entendeu? Vou pegar a corda de Sol embaixo em Sol e Si lá embaixo. Aí eu vou fazer tudo embaixo. Logo em sequência eu vou fazer um acorde de Ré, só que puxo o Mi, ó. Mi, fa, É o Fá sustenido. Mi, mi, fa, su fa sustenido. O mi sustenido, vou puxar, ó. Mi, fa, Lá, lá. Eu pego aqui, ó Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi Aí faço um Mi menor Logo em sequência eu vou puxar na, pela corda de Sol, terceira corda Puxar tudo solta Sol, Si E vou fazer um Lá menor e pegar aqui, ó Na corda de Dó, que é Si Dó Aqui, ó Sol, Si, Dó, Si, Dó, Si, Lá O que, que eu faço aqui? Eu só solto a corda Aí pego a terceira corda, Lá Aí faço um Lá de novo Lá, Si, e monta a corda de Dó Dó Sol Aí monta o Sol de novo Aí Sol, Fá, Sol E monta o acorde de Ré sustenido Ré sustenido não, Ré com sétima Pra voltar no Espírito Santo Então vai ficar aqui ó, Vou Montar o acorde de Dó Fazer Lá, Si, Dó Si slide De lá pra si E volta pra lá E pega, solta o sol Ó, um slidezinho, ó Aí vou fazer um sol E puxar sol, fá, sol E ré, ré com sétima Ó posso começar Espírito Santo ore por mim leve pra Deus tudo aquilo que eu cresci Espírito Santo assim por diante bom pessoal espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo se vocês quiserem que a gente cante algum louvor, coloque aí, quer que a gente faça algum desafio, coloque aí embaixo também, só que como eu disse, o desafio é gospel, tá? Valeu, até mais pessoal, espero ter ajudado. Se inscrevam no canal, deixem o like, deixem o joinha, visitem nossa página do Facebook, canal gospel de tudo um pouco, curtam lá, compartilhem com os amigos, chamem eles para aprender mais, vamos ajudar um ao outro. Valeu pessoal, até mais.